Evangelho de João 17, 21 Para que todos sejam um, como vós, ó Pai, o sois em mim, e eu em vós, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que vós me enviasteis. Este texto é o texto mais importante de toda a Bíblia é a base espiritual do cristianismo o cristianismo é espírito e verdade é foco no Senhor sem isto não há nada isto é o amar a Deus sobre todas as coisas o resto vem por, por, por acréscimo vem a seguir as outras isto é a sã doutrina a sã doutrina é só isto as outras doutrinas é decorrente das organizações necessárias pelos problemas práticos nas igrejas. Mas isto é o que temos que fazer, ter a consciência em Cristo Jesus, no Santo Espírito do Senhor e no Pai Deus. É só isto, isto é muito difícil.